Olá amigos e amigas, meu nome é Fernando Lima Monteiro, de Belém do Pará, sou o autor do mini para montar e ministrante de oficinas de mini presencial e virtual. Ministrei uma oficina presencial para 22 alunos na Escola Estadual Augusto Montenegro, realizada no dia 24 de setembro de 2018 onde ofereci os materiais gratuitamente para a realização da oficina. Elaborei os livros do Minilivro no mês de julho de 2019, voltados à arte e à educação de forma inovadora, publicados no site da Amazon. Elaborei no mês de 2019 o Minilivro A5, para a realização das oficinas virtuais de Minilivro. Portanto, acesse o site bitli barra oficina de arte ML, para montar o mini-livro, acessando o site. Obrigado, desde já, e sucesso!